Médico, médico. Olha lá, tá assim. faz a fila, ó. Aqui, ó. Vem pra trás. Aqui. Não fura a fila, ó. Fila do Sul. Aqui, ó. Vai, aqui, ó. Viu? Não... Nossa, anda tá bem tá no sem, cu. Tá ah, fila da puta! <risos> Bem-vindo pro Call of Duty Operação Ghost. Jogo de RA organizado pela FPF para a Federação. De de São Paulo e a equipe Black Eagle. O roteiro é baseado no videogame. O meu time é a federação e a gente vai tentar dominar os Estados Unidos. Nosso general é o russo, chamamos ele de russo, é o Daniel Kozemikin. Ah, eu vou atuar no, no esquadrão dele como armero. Precisamos achar o satélite Ordin e Vitor Ramos, o engenheiro capaz de ativar ele O general mandou quatro squads espalhar nos primeiros prédios na frente Enquanto o nosso squad vai varrar o, os prédios na retaguarda Recebemos a, a informação de última hora que o Vitor Ramos se encontrar aqui A gente vai lá pegar ele Então vamos levar o Vitor Ramos pro Odin Vamos por dentro aqui, vem de Vendo.. Aí, tô aí, tô aí. O Odin todo do outro lado? Achamos o Odin, mas ele está na mira do inimigo e sofremos uma falta de indicação para fazer ele funcionar. Tá, oh, vem aí, tem né? um cara aqui, cuidado, cuidado, Russell. Peraí, peraí, peraí. Eita, Marcador. sai daí, sai daí, sai daí. Eu tô, eu tô. Esconde-se, esconde-se. Vem, vem, vem, vem, vem, vem aqui. Cadê o. Aí, tá bom. foi. Aí, coisas bem feitas. A gente já teria. o meu marcador, como motivo. Eu vou, vou arrumar, vou arrumar. Pode ir, Pode ir. 12, foi feita aquela linha explicada antes do jogo. Valeu, G no segundo andar, porque ele está atirando o tiro de... Aí, ah, achei, achei um cara lá Estou aqui Você vem junto comigo A cada 10 minutos Fica a 10 minutos toda hora A gente vai Pegamos o controle de Ori A cada 10 minutos Podemos bombardear uma cidade americana mas primeiro precisamos verificar se não tem um sistema de defesa anti-aéreo. Eu vou com o general verificar isso antes de poder liberar o bombardeamento. Vou dar a esquerda. Sai, sai, sai, sai. Não pode ficar no prédio, vai explodir o prédio. É, ou vem aqui, vem. Urso, urso, eu tenho uma amarelo aqui que, que acabou de entrar no prédio, tudo bem? Aqui é nosso, a dinâmica. Tá muito foda aqui pra avançar. O único jeito mesmo, velho, ou é a gente cortar por aqui e arrebentar com os caras desse lado, ou vir por lá por esse lado, que eu acho que vai ter uma boa opção. Contato, contato no prédio na nossa direita. Aqui. vamos dar suporte para os caras que estão começando a tirar dois, vamos. e o Jerome, a gente pegou o Javi. É o seguinte. Quem vai ficar assim? Sou. Dois. Peraí, peraí. Vou, vou pegar. Dá, dá uma para aqui. Um... Quem aqui? Dois. Dois operadores. Dois. dois. Vocês vão junto com o Beto, vocês vão tomar o Muro da Liberdade, ah, entendido? É. Acabou o tempo de bombardeamento. O russo mandou um squad pressionar o Muro da Liberdade, que é o nosso próximo objetivo. Enquanto nós dois vão tentar recuperar o Ajax, que eu é o gosh que a gente mantém em carcere. encontramos o Ajax o último adversário foi mais esperto e deve ter resgatado ele já positivo e amigo? Menos um. E quando? Aí, não sei. Então Mas perdemos tá difícil, o Ajax. No... Ah, a gente volta tá dar suporte aí. pro squad que tá tentando pegar o muro é. da liberdade. Ali, ó. Tô Tenta ver se o tiro chega. Se o tiro chegar. Tira, chega. Chegou? Guarda, guarda. Não tira mais não. Chegou? Chega. Tem uma mira já. Ah! Pegou meu braço. Braço, perna. Pega o meu braço. É. Médico, médico. Olha lá. Tá assim. Faz a fila, vou ó. Vem pra trás. Não fura a fila, ó. do sul. É. Aqui, ó. Aqui, ó. Viu? Nossa, anda tá bem sem? no tá cu Tá sem, tá sem, é. tá tira, tira, ó. Ó. Eu Tô tô, tô, tô, tô. Eu tô, aqui, eu tô querendo... Chegando Chega. Cuidado Aqui, aqui o que é o que é o o o você tem o, a abraçadeira? Ah, não, não. eu tenho só é, das, aquela antiga lá que é só o... Então não, não seria uma boa recuar, tentar outra coisa? É é exatamente isso, aqui não dá mais Pensa comigo agora, a gente, a gente já fez a missão Eles com certeza vão fazer a missão 2 Eles já recuperaram esse filho da puta tá. E aqui eles já estão guardando, não dá pra gente avançar Se a gente for ir morrer, vamos todo mundo tá. Então eu vou fazer o seguinte, essa galera que tá aqui não vai sair daqui tem que ficar, a gente vai abrir mão dessa emissão E vai garantir, tá certo. acho que é melhor, melhor, mais inteligente esse fazer né? Aí o Russo foi fazer o que ele falou, né? Ele, ele foi atacar pela direita e eu fui recarregar o ar Que prendida Indo pro prédio 2, Eromak, indo pro prédio 2 12 caraca mm. okay. Você tá ocupado, caralho, tá ocupado, inimigo. Você que fala de. Porra, médico! Ah! Médico! Caralho! Não, eu não tem o que falar pra ele tem que viver Tomei aqui no braço, não estourou Tomei Estou na perna Mas não pode falar para ele, né? Morto! Morto, morto, morto! Tô morto! Ator Studio! Enfim, é isso que foi né, pro, pro jogo do Ghost, demorou pra sair, né, que é, deu muito trabalho. Um, não foi, não teve muito kill, nem nada, mas dá uma, uma boa ideia do que foi o jogo do, do lado do russo, do lado do, do comandante. Eu ganhei uma medalha de armeiro nesse jogo e ah, agradeço a, a FPF e toda a galera que foi lá. Ah,